O que aconteceu? O que foi daqui? que eu subi? Foda. O que foi? Ai, tadinho. <risos> tava com o duraco grudado, tava todo